Olha só, tá difícil manter a calma e estabilidade dentro de todos os desafios do dia a dia que você está passando? Eu quero te dizer que esse vídeo foi pensado e está sendo gravado justamente para te ajudar com isso. É só você ficar que daí a gente já vai entrar nesse assunto. Descubra agora a melhor planta para quem que é impaciente. Para a gente antes de falar da planta que é boa para ajudar quem é impaciente, hoje eu quero falar para vocês um pouco antes é, do que que acontece quando a gente está impaciente, né? Onde que a paciência ou a impaciência se processa no nosso corpo? Bem aqui na região do estômago. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa muito atacada do estômago. É, Por quê? A gente tem, ao longo da nossa coluna vertebral, sete chakras principais. Chakras são rodas de luz ou vórtices de energia. É um cone, uma espiral que fica girando assim. E daí, cada chakra que a gente tem da base da coluna até o topo da cabeça, que é o nosso chakra coronário, cada chakra está responsável por algum aspecto humano, entendeu? E daí a impaciência, como ela está muito relacionada com o chakra, o terceiro chakra, o nosso plexo solar, bem na boca do estômago, alguns dedos acima do, do umbigo. É bem na altura assim, do diafragma, bem no começo do abdômen, no topo do abdômen. O terceiro chakra está muito relacionado com a nossa o nosso poder pessoal que a gente vai trabalhar de uma forma equilibrada na terra quando a gente não tiver ansiedade quando a gente não sentir raiva quando a gente não per permitir que o nosso ego negativo vença as escolhas daquilo que a gente está fazendo porque muito daquilo que a gente faz nossas atitudes a manifestação é, das nossas vontades na terra 95% daquilo que a gente escolhe fazer e a gente faz é inconsciente, é uma programação interna nossa que reage aos estímulos externos. Enquanto que apenas 5% daquilo que a gente faz, de tudo que a gente faz, das nossas escolhas, tudo, é uma escolha consciente. 95% daquilo que eu faço é inconsciente e está relacionado, nessa né, tomada de decisão, ela vem baseada nas nossas referências. Quando eu sou uma pessoa muito impaciente, o que é impaciência? É uma pessoa que não sabe esperar. É uma pessoa que não sabe esperar, não sabe viver o tempo das coisas e esperar o tempo de Deus para daí agir, é uma pessoa ansiosa. Então, a ansiedade, ela, ela gera a impaciência. que a pessoa tem tanta pressa para poder aquilo acontecer rápido, que daí a pessoa que tem ansiedade, né, que sofre com ansiedade, ela acaba sendo prejudicada. Então, quando a gente não consegue viver o nosso poder de uma forma harmoniosa e a gente se descontrola e começa a se colocar no papel de vítima ou começa a sentir autopiedade coitadinho de mim e eu, o meu, a minha ai minha dor, ai não sei o que ai o meu, ai a minha e tudo é, tudo é sofrido é tudo doloroso nada chega no tempo que eu, que eu quero tudo tá ruim, nada tá bom nada do jeito que eu quero tudo eu, meu, minha, tá difícil, tá ruim reclama, xinga, esnoba fala mal, então quando a gente fica assim é chato, pensa, numa... nossa, eu estou cansado só de falar. <risos> Imagina a pessoa que vive assim. Então, é ruim quando a gente sente raiva, medo, mágoa, trauma, e a gente passa por compulsão e paixões obsessivas, porque tudo isso mostra que a gente está com o terceiro chakra desequilibrado, não apenas pela ansiedade, não apenas pela impaciência, mas também por outras inferioridades que a gente veio tratar aqui na Terra, quando a gente encarnou. Então, nosso espírito, quando vem para a Terra, é como se a gente passasse um checklist para Deus, falasse assim, Deus, ó, então eu vou encarnar, deixa eu te falar então o que, que eu vou curar. Eu com o Gabi, né, vai chegar uma, uma idade da minha vida que eu vou trabalhar num lugar chamado Luz da Serra, e vai ter um rapaz ali aqui de São Paulo que o nome dele é Gabriel. Aí eu vou, ele vai me provocar, vai me fazer, falar um monte de coisa para mim, e daí eu, te, eu me comprometo com você Aí eu tratar a mágoa que eu tenho, que ele vai me despertar, a raiva que está dentro de mim, que ele vai ser um canal seu para eu aprender, ele vai despertar em minha ansiedade, que eu quero aprender a editar vídeo que nem ele faz no celular, no computador e manda para todo mundo logo. Eu vou começar a controlar a minha vontade, querer falar assim, assim, assim para ele. E daí a gente faz um checklist, ó, vou fazer isso, isso, isso, isso. E daí tudo aquilo que a gente se compromete a vir equilibrar aqui na Terra, as outras pessoas apenas afloram. As pessoas não têm autonomia nem autoridade sobre nós. Se alguém te incomoda, é porque você se permite ser incomodado. A partir do momento em que você se coloca no papel de dono da sua vida e você para de entregar o seu poder pessoal de bandeja de prata na, na mão do outro, você começa a parar de sofrer. E daí, esse tipo de comportamento é característico de uma pessoa num processo de equilíbrio do terceiro chakra. Porque o equilíbrio é o estado zero, é o estado neutro. Nem a é mais, nem a é menos. O que, que é o terceiro chakra? Ele está relacionado, por exemplo, ao nosso poder pessoal. O que, que é um poder pessoal a mais? Uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, que é só do jeito dela, no tempo dela, no momento dela, do jeito que ela manda, sabe? Então é isso, é o terceiro chakra hiperativado. O que, que é o terceiro chakra subativado? Né? É uma pessoa sem ânimo para nada, que tudo tá bom, ela não fala nada, ela não tem postura de nada, tudo ela aceita, calada, e depois reclama, sofre. Ah, não, tá tudo bem, mas por dentro ela tá está puta da cara, tá, tá, tá, tá reclamando, porque tá ruim, mas ela não teve postura de falar. Então, é isso que acontece. As plantas, elas têm o poder de mesmo que a gente sofra por estar entregando o nosso poder pessoal de bandeja para outra pessoa, a gente consiga reassumir o equilíbrio do nosso espírito, dos nossos chakras. Quando a gente consegue gerar equilíbrio para os chakras, a gente para de sofrer com seus desequilíbrios. Então, quando eu consigo nivelar, trazer a vibração de cada chakra, não apenas o terceiro, mas de todos, para o estado zero, para o estado neutro, eu paro de sofrer com essas situações, tanto a mais quanto a menos. Por quê? Quando a gente vive com um chakra desequilibrado, ou seja, fora do equilíbrio, tanto para mais quanto para menos, por muito tempo, essa, esse desequilíbrio energético, tanto para o mais quanto para o menos, gera desequilíbrios no nosso corpo físico. É aí que a doença nasce. Então, quando a gente vive com doença, está com alguma doença, é porque eu, por algum momento, sustentei algum comportamento ou algum tipo de hábito nocivo, com certeza, esse hábito é nocivo, relacionado aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e ou às minhas emoções, que pelo desequilíbrio desses nossos aspectos, a doença se manifestou. A doença se manifestou não como um castigo, mas como se fosse uma mensagem para a gente conseguir identificar a origem do desequilíbrio. Quer ver uma coisa? O que, que você pode estar atento no seu corpo, que se aparecer esse tipo de doença ou dor, pode sinalizar um desequilíbrio no terceiro chakra? Olha só, deficiência digestiva estomacal porque o terceiro chakra está relacionado com a digestão, não só da comida, mas também das emoções. Úlcera, gastrite, câncer no estômago, quando é por muito tempo. Pancreatite, hérnia de ato aqui nessa região, hepatite, porque está na mesma faixa. Diabetes, obesidade, compulsão alimentar. O que é compulsão? Eu procurar fora aquilo que falta dentro de mim. Então, eu, por exemplo, já ouviu falar na palavra oniomania? Oniomania é compulsão por comprar. Eu vou buscar na shopping terapia, no shopping terapia, sabe? Sabe aquela terapia que você fica passando cartão? Passa cartão, passa cartão, débito, crédito, débito, crédito. Quando vê a fatura tá daquele tamanho, mas naquele momento, você não queria nem saber como que você ia pagar a fatura, você só passou porque você queria aquele momento, aquele prazer momentâneo da compra, aquela enxurrada de serotonina e dopamina. Então é isso que é a Unimania, compulsão por comprar. Mesmo quando a pessoa não pode. Porque aquela, aquela atividade gera essa adrenalina. Então, por um momento muito rápido, a pessoa se sente bem. Só que como ela está com um desequilíbrio emocional dela, aquele bem-estar passa e depois ela tem que comprar de novo, e compra de novo, e compra de novo. Ou ela come mais, ou ela bebe mais, ou ela joga mais, ou ela vai namorar mais. Por qualquer outro vício, entendeu? Então compulsões são desequilíbrios no terceiro chakra. O que mais? Se o terceiro chakra está relacionado com o nosso trato digestivo, alimentação a mais ou a menos também. Então, anorexia, bulimia, obesidade, que não falei, pânico, ansiedade, com certeza, e também depressão. Então, são vários sinais que se você já passou por isso, se você tem isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, é um sinal de desequilíbrio do terceiro chakra. E daí, como que a gente faz para tratar isso? Com remédio. Não, remédio serve para tratar o sintoma, o que a gente precisa resolver a causa do desequilíbrio. Então, quando a gente está com qualquer desequilíbrio no nosso campo energético, as plantas têm energia, o ser humano tem energia. Quando a gente junta a energia das plantas com a energia das pessoas, a gente atinge o equilíbrio. Mas isso tem que ser feito de uma forma consistente, não apenas pontual, isso precisa se tornar um equilíbrio da sua vida, precisa se tornar uma rotina. E é isso que você vai conseguir se você adquirir o livro da Fita Energética, o link está aqui na descrição, porque quando você usa todo esse conhecimento da fita energética, combina as plantas de uma forma correta e começa a tratar o seu mental, emocional, a sua energia, a doença era tirada, entendeu? A gente começa a resolver o problema, a gente começa a eliminar os nossos problemas, mesmo que ele não esteja, eles não estejam manifestados no nosso corpo físico. E daí hoje, para a gente falar da impaciência, ansiedade, e uma planta boa para tratar o terceiro chakra, que é esse aqui do plexo solar, eu trouxe uma planta que está estudada, está né, catalogada aqui na, no livro da FITO, né, uma das 118 plantas que o Bruno Gimenez, canalizador da FITO energética, catalogou, que é o marapuama. Marapuama é uma planta física do terceiro chakra e ela estimula bastante o nosso equilíbrio. Então, o que ela faz quando você inclui ela na sua rotina? O marapuama estimula a capacidade de saber esperar, aceitar e ter paciência e tolerância, aprender a valorizar e contemplar a vida, acalma a ansiedade em dar o passo a seguir, traz a harmonia necessária para aprender a fazer paradas durante os percursos da vida, para compreender as coisas e o universo antes de seguir em frente. Ele traz para a pessoa o entendimento que parar, esperar um pouco e meditar Muitas vezes é a melhor ação a ser tomada. Também ele ajuda a eliminar as atitudes impetuosas e mal pensadas. O que é uma coisa impetuosa? Uma coisa muito derrumpante, uma coisa muito impulsiva. E daí, quando a gente inclui marapuama na nossa rotina, quando a gente aprende a usar a fita energética e combinar não só marapuama, mas por exemplo uma camomila, um açafrão e, sei lá, um morango, a gente tem um composto fitoenergético completo. Só que para eu te explicar isso, a gente teria um vídeo ainda mais longo do que esse. Por esse motivo, vou te deixar aqui então a sugestão do livro da fita também, mas existe um vídeo já gravado pela Patrícia Cândido, minha colega professora de fitoenergética aqui da Luz da Serra, também ela é CEO do grupo Luz da Serra. Ela gravou um vídeo falando sobre 15 maneiras de incluir e utilizar a fitoenergética na sua vida e na sua rotina de uma forma simples. Eu tenho certeza absoluta e uma dessas maneiras que a Pathy falou, ela vai servir para você incluir o marapuama na sua vida, tá bom? Então, se você está precisando ser uma pessoa mais tolerante, saber lidar com os tempos dos outros, e tolerar mais, amar mais, aceitar mais, marapuama é a planta perfeita para te ajudar. O link para esse vídeo da Patrícia, falando sobre as 15 maneiras de incluir a fita energética na sua rotina, tá aqui na descrição, abaixo do link do livro da Fito. Eu te convido a você assistir esse vídeo para saber e escolher a melhor forma de incluir marapuamo na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.